E hey, aí, guitarrista, beleza? Olha, tá passando esse som que você acabou de ver, esse é o da música Só Quem Tem Raiz, da Sara Farias, foi um pedido do Edelson Silva, tá? já queria agradecer ele e todo mundo que comentou no último vídeo aí, vou citar somente os que comentaram no último, que foi mais fácil, tá? Então tá Caixa Santos, Emanuel Moraes, Giovana, Geovana Rodrigues, Damião Batista, Samara, Gil Castro, Wendel e Pereira, Eliatan Matos, Breno Tavares e o Edelson Silva, beleza? Então, olha, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, aproveita e já deixa o like se gostar da aula aí. Se quiser aprender alguma música, comenta aí embaixo aí que a gente vai estar tá fazendo, tá? Insiste bastante aí que uma hora a gente vai atender todo mundo. Tá beleza? Então roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Antes de passar já para a videoaula e para a parte onde a gente vai pegar a música, vou explicar rapidinho o conceito disso aqui, tá? Como é que se utiliza. Que Eu sei que vai... pode ser que surja dúvida aí. Tá? Isso aqui, caso você não tenha, dá para fazer também o solo, só que não vai ficar com o mesmo som, né? Então aqui é o seguinte, o conceito aqui disso aqui é, é bem simples, é como se ele fosse um traste móvel. Tá? Quando a gente toca aqui, por exemplo, eu estou tocando aqui nessa casa, o som que está saindo é desse traste, ok? Então quando eu vier aqui com o meu slide... Eu não posso colocar ele aqui é, em uma região no meio do, da casa tá? Porque ele está fazendo papel de traste Então para eu poder colocar ele aqui, eu vou até baixar ele aqui ó. Tem que colocar aqui no meio do traste Em cima do traste exatamente da casa tá? Se eu estou por exemplo aqui na casa 7 O traste que está agindo é esse aqui tá? Não é o de trás Então você olha pela tablatura E você vai executar dessa forma Você vai ver que ele vai dar esse sonzinho dificuldade aqui vai ser para abafar, né? para não deixar ele misturar muito mas basta treinar direitinho aí que você vai ver que dá. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Tá? Se eu não tomar muito cuidado, pode ser que misture duas, tá? Ou que ele não saia som direito. Então a gente vai ter que testar aqui e ver onde é que ele vai se encaixar melhor esse somzinho aí. Tá? Você vai colocar... Você não, outra observação, você não vai apertar muito, tá? O papel do, do slide não é você pressionar, porque senão você vai estar fazendo a ação dos trastes, tá? E não do slide. Então, nosso slide aqui vai ser de leve, apenas para encostar na corda. Se eu não fizer isso do jeito que eu estou falando aqui, se eu pressionar, como é que vai ficar? Ó? Você escuta traste por traste. Tá? A ideia é que isso que simule mais ou menos um, um instrumento fretless, né? que é sem trastes. Então, você não escuta essa divisão de casas. Um slide você escuta somente como se fosse um violino. Né? Tá? Então, essa é a ideia do slide. Agora, pegando aqui o solo... Você vai ver que é bem simples de executar. Slide, só slide, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Tá ah, lembrando que o vibrato, ele é feito aqui, né? Como se fosse o um vibrato. Então você tem que balançar para um lado e pro outro aqui. Senão você não vai conseguir fazer. Você não consegue puxar para baixo e cima, não. Tá? Puxou. simplesinho, tá? Então, essa é a introdução, né? Eu vou executar aqui agora novamente. Não sei se o som tá saindo muito legal, que eu tô sem monitorar aqui, tá? Mas acho que dá para entender legal. Beleza? Então, esse é o primeiro solo, tá? Com slide, lembrando, e dá pra fazer 100, tá? Você vai ter que olhar o número da casa que eu coloquei aí e executar, beleza? Então, a segunda parte, a nossa segunda parte aqui vai ser o seguinte. A gente vai ter que fazer basicamente um esqueminha aqui de ghost notes. Se você não sabe o que é ghost note é quando você mata o som. Tá? Toquei, abafei. Toquei, abafei. Tá? Então, o nosso vai ser aqui, ó. Ah, então vou executar aqui agora bem lento. Aí na tablatura vai estar aparecendo para você em cima, somente a casa. Então o nosso lance aqui vai ser escutar bastante essa pegadazinha aqui, tá? Do abafado e fazer o abafado acompanhando as notas que estão aí em cima, OK? Então vamos lá, vou executar aqui bem lento. <trio> Bom, então, solinho bem fácil, acho que deu pra pegar bem rápido aí, né? E é o seguinte, tô preparando umas lives aí, tá? E vai ser live semanal, então se você quiser ser avisado, além dos avisos do YouTube aqui que às vezes falham, tá? Se você quiser ser avisado com 100% de certeza, tem um link aí embaixo, é só você entrar lá e se cadastrar, que a gente vai estar tá notificando sempre que for rolar alguma coisa nova. Tanto os vídeos que a gente elabora aqui, são vídeos novos, tá? Quanto as lives, quanto todo o material que a gente entrega aí, beleza? Então, compartilha com seus amigos aí e se inscreve no canal, aí é pra nós? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.